Numa pesquisa, se você traz alguns dados secundários, você faz pesquisa bibliográfica e faz história de vida, nesse caso o método é qualiquante, é, independente da sua fonte ser secundária ou primária, é, o que vai fazer ele ser quanti, quantitativo é o levantamento de dados. Então se você levanta dados, por exemplo... Você tem os dados primários que foram publicados pela Secretaria de Segurança Pública, por exemplo. Aí um primeiro autor foi lá e estudou esses dados. Tá? Ele fez o levantamento dos dados primários. E aí você vai fazer o uso do levantamento desse autor. Isso não faz da sua pesquisa uma pesquisa quantitativa, porque você pegou os dados que aquele autor, aquele autor, primeiro autor, ele fez uma pesquisa quantitativa, porque ele levantou inúmeros dados, levantou inúmeras questões, quantificou. A pesquisa quantitativa, ela vem de quantidade. Então, você tem uma quantidade de dados, dados é, numéricos, em que você quantifica eles e aí você transforma numa pesquisa quantitativa. Tá? A pesquisa qualitativa, a, a qual é da qualidade, é o tratamento que você vai dar a esses dados. Então, se você fizer, por exemplo, uma pesquisa de opinião, se fizer uma pesquisa, um levantamento de dados estatísticos de diferentes municípios e tal, você tem uma pesquisa quantitativa. Beleza, você quantificou aquilo. Agora, o tratamento, a discussão, o que você vai escrever, o que você vai analisar, aí entra... No, no tratamento qualitativo daqueles dados. tá? Pesquisa de opinião. Então, por exemplo, pesquisa para presidente da República. Você tem o um levantamento de dados quantitativos. Então, fulano está em primeiros, é, você tem um levantamento de dois mil, uma amostragem, tem um vídeo no meu canal falando só sobre amostragem, e eu falo de, de... eu dou o exemplo da de pesquisa eleitoral, que é pesquisa de opinião. Então, você tem o perfil daquelas pessoas, uma amostragem, então, duas mil pessoas, 1.998 pessoas, e aí eu explico, inclusive, o porquê desse número quebradinho, né? Aí você fez o levantamento. Esse levantamento quantitativo te gerou um gráfico. Te gerou lá vários gráficos, tá? O tratamento que eu vou dar esses dados... A interpretação que eu vou dar a esses dados é o que vai transformar essa pesquisa quantitativa numa pesquisa quali quantitativa Numa pesquisa secundária, eu, eu penso numa situação ou de opinião ou já é uma revisão de literatura, porque você já pegou um, um relato de dados, então é, é uma revisão de literatura, eu não consegui eu não consigo, numa secundária, de, de verdade, achar um método qualitativo e quantitativo, mas pode ser uma limitação diária, ou seja, dos, do que eu conheço na minha área de pesquisa secundária, de dados secundários. Né? É por isso que eu falei: você conseguiu espremer uma situação que eu falei, olha, ele foi longe dessa vez que eu. <risos> eu é. Mas é, é porque essa é uma limitação diária. Às vezes, os dados que você conhece normalmente não, não têm as mesmas características do, dos dados que eu tenho conhecimento, mas eu ia falar assim, ó, revisão de literatura ou se, se é um artigo, uma resenha, uma cara de resenha, tal, pesquisa de opinião, você vai pegar outros autores para falar sobre aqueles dados, ponto. Isso, só que, como eu falei, eu, eu seria taxativo dessa forma, então não sei se você deveria me ouvir, ou Vivando depende da sua área específica. <risos>